É, o nome do senhor é? é Francisco Abadi da Silva. Francisco Abadi da Silva. Abadi é da, da Silva. O senhor é natural de Capitinho? Capitinho, eu fui nascido lá na nossa fazenda, na região. Quantos irmãos, o senhor eu, eu, eu tenho nove. Nove? Ué, então o senhor tem uma história grande? É? É. É, só esses irmãos do senhor, qual é o nome desses? Começando mais velho. Tem, tem eu, o Francisco, tem a Leila, depois tem a, a, a, a Maria, tem a Lázaro, tem Vera, tem João, tem Vandira, Lucimar, a turma boa. A turma boa. É. E eles vieram todos para Franca? Como é que é? Não, só, só, só mora duas moram em Tiropão, uma mora em Tocantins. Tocantins. Eu, eu, eu moro o outro mora aqui. O primeiro nome é Francisco, né? É Francisco. Francisco. O senhor Francisco, quando o senhor veio, que idade o senhor tinha quando o senhor veio para Franca? Quando eu vim para Franca, Para Franca mesmo faz. faz 13 anos. Eu tinha. Eu não lembro a idade, senhor. Eu vim para Franca mesmo faz 13. Mas eu trabalhei aqui tudo nos curtumes. Ah. E morava mesmo de Capitiga, eu vim para Tirapuá. E de Capitiga você veio direto para Tirapuá? Sai de, só dentro da cidade de Tirapuá, eu morei 30 anos. Coisa boa! Eu É Garroça, muito próximo, ali, né? É, é eu Garroça, região, eu morei. Fazenda Barra, Barra Grande, você conhece lá? Conheço, eu morei na fazenda Viradouro. Viradouro, aquela é? Em Andro, da Barra Grande. De quem que era a Fazenda Virador na época? Virador é dos irmãos Monteiro. Tio Dr. Gracil, Dr. Emílio, Dr. Emílio, Monteiro. Eles tinham é Fazenda em Pedregulho também? Não, não. Era só lá, naquela região. O, o Sr. Francisco. E o senhor quando chegou, o senhor estudou lá em, em Capitinga? Eu, eu estudei um, acho que tem um ano direito. E a Que escola que era? Na Roça na ou não? Na Roça. Ela Fazenda Alegria. Fazenda Alegria, muito famosa, né? É. Eu que tenho feito os registros aqui. É, era... era é só que... só estudei um ano para Professor ou professora? Ela era professora. Professora. Você lembra o nome dela, Ana? Isso, não lembro. E era de Capitinga. Capitinga. Na época do senhor, o seu antenor estava como prefeito lá ou não? Colocou ah, água? Foi, o antenor foi, foi bem depois de mim. Foi bem depois? Foi. Eu lembro que o Antenor foi presente, foi bem depois. O senhor lembra da, da, da serraria? Do, do seu Hélio? Lembro. Hélio Ferreira? Hélio Ferreira. O Seu Hélio Ferreira é vivo ainda. É, ele é vivo ainda? É. Foi meu vizinho, amigo. Ele foi vice-prefeito do, do, do, do, do, do, de Capitiga com o Antenor. Isso, foi. E eles eram sócios, né? Era. Da, da... É que o Antenor tinha um material de construção, né? Aqui na frente. E a serraria, né? É a serraria. Buscou, tirou lei. O senhor, o senhor nunca trabalhou com derrubar mata, não? Não. De, uh, não. Serrar madeira? Não, isso não. O que, que o senhor fez na roça? Mas na roça eu até mexia com lavoura de café, né? Era capinar, apanhar, né? Tudo, tudo era. Uh, uh, uh, era de muita, muito trabalho, porque hoje era máquina, né? Não, hoje não tem é isso, mas não, quase ah. não tem, é só, só máquina. Hoje o pessoal trabalha no café só em cima de trator e... É, mas, mas naquele tempo era é tudo no braço mesmo. Do braço. Do braço. Hoje não usa é negócio de enxada é mais, porque afinal hoje é tudo no trator, no veneno, né? A roçadeira, né? A roçadeira. senhor trabalhou com foice? Já. E fazia é, é, mutirão para limpar a Uhum. É que lirante. Porque eu vim pra município de Tirapuã e pra roça. Aí depois que eu casei que eu vim pra cidade. Aí que eu entrei, que eu empreguei. Aí que eu fui trabalhar em cultura. Você trabalhou em qual cultura aqui em França? Aqui em França eu não um, um, um pinhadinho bom. Eu sou bem Bela França. Também no Coruquimpo, também, também no Tropical, também no Orlando. Tem um de bom, eu até, eu até esqueço. E fábrica de calçado não? Não. não. O curtubo do Toninho, Toninho que eu chamava, que era lá de Delfinópolis, né? É, eu não sei falar, mas você nunca trabalhou. Não trabalhou não, não. do Elton. O senhor Francisco, me fala aqui, o senhor conheceu o avô? Conheci. Como que chamava? Chamava Agostinho Alves de Arante Arante? É, Alves de Arante E a avó? Agora Maria Clara Arante Isso é pro pai de pai? Pai de mãe De mãe e de pai? De pai eu não conheci. Mas o senhor sabe o um nome desse? Ah, eu, eu lembro Os caras Apanhadoras Ali. A avó mesmo nem... Ele não uma vez, mas a, a avó mesmo nunca vi. A avó chamava Maria Antônia. Maria Antônia. Ô, Sr. Francisco, ali em Cássia tem muito Arantes. Tinha até que foi prefeito lá, o Arantim, que era Daqui, Sebastião Arantes. Aquele lá já é outros Arantes, né? É, o outros Arantes. Acho é, que é da mesma linha da, da é mãe do Arantes. senhor. O pai do senhor que era Arantes, né? Não, é Arantes. Era pai da minha não, mãe. Não, avô. É avô. O avô do senhor. Mas o senhor não conheceu não. o irmão de avô, não? Não. Tio e avô? Não, não, não. Nem de pai, nem de mãe. Não. Irmão de, do, do pai do senhor só conheceu. O tio. Conhecido. Entrei conhecido. Conheci. Conheceu o Tio Antônio e conheci a Tibertina. Albertina. Morava em Capitinga lá. Não, esses morava aqui no meio de Santo Mais Ali tinha um movimento muito grande, né? O meio rural na época do senhor, tinha muita gente morando lá e chegando gente. Era a fazenda, era a roça que mandava, né? E depois tinha as colônias, cada fazenda tinha. Fazenda gerador, meu irmão, às vezes tinha 66 colônias. Cada colônia, é, é, é, em cada casa lá tinha uma família com muita criança. E... É, é, igual a nós, nós já éramos nove, meu pai tinha morrido, nós éramos nove. Minha mãe, tudo de uma. No Ele morreu novo, o pai do senhor? Morreu 47 anos. A mãe do senhor casou de novo ou não? Não. Só educou os, filho só e educou os filhos e só tocou. Só administrou foi... só só nós. É. Porque eu, eu sou mais velho, Aí ela, ela que administrava tudo. E eles falam que num momento desse, o, o mais velho tem que é, recobrar força e... Só, só a verdade é você nós tínhamos, tínhamos uma menina, com minha irmã minha tinha um ano e meio, eu ficava doido, com medo, com medo, com medo, com medo da minha mãe, minha, minha irmã passava fome, ficava doido, trabalhava, trabalhava. aí trabalhava de empreito, eu, eu, eu, eu e mais uns irmãos. O mas tudo iba, tomava. Ô, ô, ô. Ô, Sr. Francisco, você me fez lembrar aqui, tirar a tarefa, né? É. Ah, você é. chegava lá e, e combinava. É, é lá era assim, tinha uma parte de lavoura lá, aí não, é só eu e minhas irmãs que, que cuidava. E de sair lá em cima, às voltava que mais ia começar de novo. Outra hora ia para o outro lado, mas era, aquela parte era só eu, minha irmã, eu é, e minhas irmãs que Nunca. E não tinha tempo vago, o quanto tinha, não. folga era roçar passo para outro, e, fazer é, empreitada, é. né? Outra, outra hora tinha que adubar café, aí tirava mais para cuidar do bar. Naquele tempo quase não tinha trator, hoje não é tudo um trator. E, e era é, adubo químico mesmo era. ou ele esterco de curral? Químico. Químico. Eu já usava isso. É. É isso aí. O senhor casou aqui? Em... Eu, eu casei lá na fazenda, virador. Virador? É. Então é em Tirapuã. É. Tirapuã. Que família que é da sua esposa? A minha família é do, dos espanhóis, senhor, que, que mora em outra fazenda. Como que chama? Ah, meu senhor chamava Manoel é Ortiz. Ortiz. É, era é espanhol o time. A esposa do senhor, como é que chama? A o do Donizete. Pérez. É, eles eram Ortiz e Pérez. Pérez é espanhol. É. Bom? Tudo bem, senhor? Tudo bem. Só para o senhor É. Ô, o senhor Francisco, quantos filhos? Eu tenho quatro. Já me um pouco, né, que a irmandade do senhor era... É. Era grande? Era. Mas eu, eu, Migou, é, porque o cirro meu é quatro. E já tem menos aí? E quantos netos já? Quatro também. Aí, ó, tá vendo? Você é. tem mais. Quase... Migou muito. É, muito. cada vez eu é. também sou assim. é. O Meu pai, a irmandade dele era 15. E, dos... e da minha irmandade lá eram seis. É. Vingaram quatro. E eu agora só tenho um. Hum. Eu tenho dois filhos. E neto só é. tem um de cada. Vai, vai reduzido, né? Vai é reduzido. Eles que é a crise. Mas naquela época era muito mais crise né, ah, Hoje. É, muito, muito sofrido, é, né? é, a pessoa idosa não tinha amparo, né? Não. não é. tinha. Hoje não, hoje você tem. Você... Tem tudo, né? Hoje. Saúde, né? É isso aí. Ó, foi um prazer. Eu vou, eu vou colocar o senhor lá no, no, no YouTube. Pode colocar essa história lá? Pode. Francisco Abadio da Silva. Abadio. Abadio. Abadio da Silva. Silva. Curtumeiro. É, tá <risos> <risos> Obrigado, viu? A gente vou... vai nos lugares, quando eu trabalhava, eu trabalho. É, o que, que você faz? Eu sou Curtumeiro. Curtumeiro. É, não dá pra <risos> oh, Um abraço. Vou filmar o senhor caminhando. Eu sou Abadio. gente gentileza, eu vou